Não é? Um tem vírus ou tem barata. Quando o outro tá sem barata, o outro tá com aranha. Não interessa, me dá minhas coisas. Nossa! E lá vem ele! E vai bater com tudo no outro carro! Ele vai bater! Agora O que aconteceu? Ele se Vai ver só agora! Um momentinho! Minhas mãos estão sujas de Dalai Lama! A vergonha o ele é passar não É isso não isso não vai minha. é culpa não é culpa é da é gente não é sou o